Você já deve ter visto no seu Instagram aquelas postagens que aparecem escrito patrocinado. Isso é um estilo de postagem que as empresas fazem para ter um maior alcance. E esse tipo de postagem é feito diretamente do Facebook. Neste vídeo ensinarei como fazer. Música O primeiro passo, você tem que associar a, o seu Instagram ao seu Facebook. Então vamos lá, entre na sua página do Facebook e do lado direito, no topo, está escrito configurações. Clique ali. Feito isso, no menu lateral esquerdo, vá até anúncios do Instagram. Ali ele vai te pedir para você adicionar uma conta do Instagram. Clique no botãozinho azul adicionar. Ele vai te pedir a conta do seu Instagram e a senha para fazer a integração. Ok, após adicionar a sua conta, o Instagram já vai estar vinculado com a sua página. Como que funciona a postagem patrocinada no Instagram? O Facebook, como comprou o Instagram, ele pega o que você postar no Facebook e impulsiona também no Instagram. Certo? Então, o que você postar no Facebook, você tem a opção de impulsionar também no Instagram. Postagem feita, você deve clicar logo abaixo do seu post no botão escrito Impulsionar Publicação. Após clicar no botão Impulsionar Publicação... Logo na sua visão do lado direito você já vai ver o escrito Instagram, quer dizer que você já tem essa opção de impulsionar também para o Instagram, então você vai impulsionar para o feed de notícias do desktop, feed de notícias do móvel que é o celular e para o Instagram. Do lado esquerdo, você já tem a primeira decisão a tomar, que é a criação do seu público. O primeiro tópico diz que a sua postagem vai ir para pessoas que curtiram a sua página. Quando que eu recomendo, eu acho muito bacana utilizar esse tipo de público. Se a sua página já é grande, já tem uma certa quantidade de curtidas, utilize essa opção porque as pessoas já têm contato com a sua marca significa que ela vai ter uma empatia melhor talvez a sua propaganda vai dar mais certo utilizando esse público mas é válido sempre o teste. o segundo tópico da criação de público diz que é, sua postagem vai alcançar pessoas que curtiram a sua página e os amigos dela então ela vai multiplicar porque ela vai aparecer para a pessoa que curtiu a página e se ela tem mais 500 amigos vai alcançar mais 500 amigos é também uma opção muito bacana. Agora, se você quer aumentar é, a capacidade de alcance do seu post, você tem a terceira opção, que é você criar um público. É só você clicar no, no botãozinho Criar Novo Público. Primeiro item, você vai dar um nome para este público, apenas para identificação. Feito isso, você tem que escolher o gênero do seu público-alvo. Você é uma empresa que vende só para mulheres ou você é uma empresa que vende para homens e mulheres? Então, é só escolher. Se você deixar todos, você vai alcançar todos todos os gêneros. Próximo item é a escolha da idade do seu público-alvo. Basta você dar uma olhada e pensar qual é o público que você atende e fazer essa decisão. Feito isso, e muito importante é a escolha da localização. Pessoal, a gente vê aqui na agência muito erro nessa parte. Então, é, qual cidade que, é, que você atua? Você atua, você vende só para Campo Grande? Você vende para o Mato Grosso do Sul? Você vende para o Brasil? Você vende para Campo Grande Redorados Aqui você pode adicionar esse pulo. Muito cuidado, por padrão, ele já vem marcado Brasil. E se você é uma loja que atende só Campo Grande e deixar Brasil, a sua publicidade vai para o Brasil inteiro e você vai gastar dinheiro à toa. O próximo item é a escolha dos interesses do, do seu público-alvo. Como que funciona? O Facebook começa a gravar todos os gostos de todos os usuários na rede social. Por exemplo, se você gosta de corrida é, e curte páginas de corrida, conversa sobre corrida na rede social, o Facebook já te coloca nesse grupo de corridas. Então o Facebook sabe os gostos de todo mundo, ele capta conversas via inbox, ele capta todo uh, uh, o seu movimento na rede social, todos os seus cliques. Então por isso que ele sabe todos os interesses e pra gente como empresa, é muito interessante você afunilar bem certinho para o seu público-alvo. Um exemplo, se você é uma loja de corrida e quer fazer uma divulgação de um tênis de corrida, você pode vir nos interesses e digitar Corrida. Clica em salvar, logo quando você cair na tela abaixo, você vai ver é, Instagram, veicular promoção no Instagram. Isso significa que o seu anúncio vai ir para o Facebook e também para o Instagram. Logo abaixo vai, vai aparecer para você configurar o seu orçamento. Então, logo de cara dá, um, dá uma lida aqui, está escrito orçamento total. Isso significa que, independente da quantidade de dias que for veicular a sua campanha, a sua postagem, ele vai investir só esse orçamento total, certo? Então, quanto mais você aumentar este orçamento, maior a quantidade de pessoas alcançadas. Dá uma olhadinha, logo abaixo vai te dar uma estimativa de pessoas alcançadas. Na frente ele vai te dar o total daquele público que você escolheu. No meu caso, ele está mostrando 110 mil pessoas. E vai dar uma barrinha azul falando... De 6 mil a 16 mil pessoas. Isso significa que, se sua postagem não tiver muita qualidade e as pessoas estiverem dando rolagem rápido, não estiverem clicando, compartilhando ou comentando, o Facebook vai te garantir só as 6 mil pessoas. Se a sua postagem for legal, se tiver bastante compartilhamento, bastante pessoas começaram a curtir rápido, ele vai alcançar a, a, a quantidade total deste funcionamento. No meu caso, até 16 mil pessoas. Você pode também escolher a duração deste seu em funcionamento, a quantidade de dias que essa publicação vai aparecer para as pessoas. A dica é: não exceda cinco dias, porque o seu anúncio vai começar a ficar repetitivo. Então, o que eu faria? Eu faria vários anúncios com o criativo dele diferente. O que, que eu quero dizer com o criativo? A imagem que você vai impulsionar. O último passo é a escolha do método de pagamento. Atualmente o Facebook trabalha com três métodos de pagamento. Paypal, boleto bancário e cartão de crédito internacional. Vale lembrar que, uma vez escolhido o método de pagamento, ele sempre vai manter esse método de pagamento. Isto é, se você escolher cartão de crédito, você só vai conseguir trabalhar anúncios no Facebook e no Instagram com o cartão de crédito. Você não consegue mudar para boleto novamente. Esse foi o nosso vídeo ensinando como patrocinar no Instagram. Se você gostou e te ajudou, clique no botão para se inscrever no canal, dê um joinha, compartilhe com os amigos, vai nos ajudar bastante. Muito obrigado.